É sábado que 2017 vai ser um mercado bem aquecido para os mobiles, né? Muitos lançamentos, nomes e títulos já são cogitados aí para serem lançados ainda este ano. E temos mais uma grande novidade aí que vai abalar o coração de quem anseia por um jogo das galáxias e das galáxias literalmente, eu tô falando do Eternal Frontier, que é um FPS de mundo aberto anteriormente conhecido como código S7, como eu disse é um FPS futurista de mundo aberto que se passa no ano de 2085, meu, bem próximo, hein? Será que no futuro vai ser assim mesmo? <risos> Sei não, hein? Além de um FPS futurista, o Eternal Frontier possui elementos de RPG. E há quem diga que ele é um Destiny versão mobile. Galera, o jogo ele já está em beta para iOS e ele promete meu, ser muito louco principalmente pelos seus gráficos e literalmente ele vai ser um Destiny mobile galera então assim espere um FPS de ponta de fundo vocês estão vendo algumas gameplays extraídas da internet para tomarmos como base infelizmente o site é versão Xing Ling então você não consegue entender nada eu tentei me inscrever para o beta até conseguir chegar até o ponto G o ponto G ponto G é outra coisa mas enfim é conseguir chegar no ponto G e não consegui dar continuidade porque o site é impossível de traduzir sim nem o Google Conseguiu traduzir o site E o que eu sei é que já está Em terceira beta E eles fizeram diversas é, Modificações já Customizações Otimizações, melhorias No jogo, mano Então assim, o negócio tá Prancas, o negócio tá rolando E já tem beta então, com certeza, este ano teremos novidades aí referente ao Eternal Frontier, galera. Se você ficou ansioso por esse jogo, assim como eu estou aqui tremendo, suando frio, aguardando. Se inscreva no canal para ficar antenado às notícias, ative sino para as notificações e, claro, contribua aí com o gostei, mano. E comenta aí o que você acha que esse jogo será... E quando que virá E qual sua expectativa em cima dele Beleza, galera? Estou indo nessa Valeu, falou